Então, fala tá galera, Craft City! Ah, já avisando que está no momento na minha cidade aqui, está dando relâmpagos e trovoadas, ou seja, vai ficar com barulho de trovada provavelmente. Ah, estamos aqui no primeiro vídeo desta semana. O vídeo diz: estou gravando num domingo, dia 7, mas este vídeo sairá segunda, dia 8. Hoje teremos RPG, eu falarei sobre uma das raças do RPG, a raça Anão. Eu vou literalmente ler o que está no livro e caso eu tenha que explicar mais alguma coisa, eu vou explicando de acordo com o que eu vou lendo, ok? Uh, lembrando a todos que o meu Instagram é um lugar legal para você seguir, ok? Então eu vou deixar aí na tela, por um tempo. Eu estou fazendo a contagem regressiva para o lançamento de The Last of Us 2. Hoje é dia 7, hoje faltam 12 dias, mas no dia que vocês verão isso, faltarão 11 dias, ok? No dia que vocês estão vendo isso, segunda-feira, dia 8... Vão faltar 11 dias para lançar The Last of Us 2 e nós ficar feliz pra caramba. Então, estamos aqui no livro do jogador, página 18, ok? Se vocês tiverem o livro, tá aí. Uh, a gente vai falar da raça, de uma das raças do RPG, né? Tem várias raças. Uh, eu vou focar no RPG Dungeon and Dragons, lembrando que eu estou focando no RPG Dungeon and Dragons. Ou seja, eu vou falar das raças que tem no livro do RPG Dungeon and Dragons. Este é o livro do jogador, eu vou falar da raça anão, a raça dos anões, também conhecidos como Dwarfs, né? que no caso em inglês. Uh, eu vou ler da página 18 até a página 20, que são as três páginas do, da raça anão. Okay? Eu vou ler o conto, eu vou ler sobre eles, eu vou ler o que são, eu vou ler o que eles fazem, os atributos, tudo. Isso é tudo sobre a raça anão aqui do RPG Dungeons Dragons Anão ah, Está atrasado, elfo. O ouviu o tom áspero de uma voz familiar. Por um enorme martelo de batalha subiu pelas costas do adversário morto, desconsiderando o fato de que o peso monstro jazia sobre seu amigo élfico. Apesar desse novo desconforto, o nariz grande, pontudo e várias vezes quebrado do anão, bem como sua barba vermelha raiada de branco, mas ainda cor-de-fogo, surgiu como uma visão agradável para Dritz. Eu sabia que ia te encontrar encrencado se saísse para te procurar. R.A. Salvatore, a estilha de cristal. Ah, sim, este pedaço foi, tra foi trazido da aventura a estilha de cristal do R.A. Salvatore. Aqui, não, não entendeu. Então, vamos lá. Ah, Reinos ricos e de antiga grandeza, salões esculpidos nas raízes das montanhas, o eco de picaretas e martelos nas minas profundas e nas forjas ardentes. Um compromisso com o clã e a tradição. E um ódio impetuoso contra goblins e orcs. Essas linhas comuns unem todos os anões. Então, é, podemos, por isso sabemos que os reinos deles são grandes e ricos uh, e o eco de picaretas e martelos nas minas profundas e nas ardentes é porque anões sempre foram e sempre serão bons ferreiros, bom, com um bom manuseio de armas e, e ferros e minerais, essas coisas. Eles sempre foram bons ferreiros. Anões são os melhores ferreiros que podem existir em um mundo de RPG. E ódio impetuoso contra goblins e orcs, até porque quem não tem? <risos> Uh, baixos e robustos. altazes e resistentes, os anões são conhecidos como hábeis guerreiros, mineradores e trabalhadores em pedra, de, em pedra metal. Como eu disse, eles são bons ferreiros. Embora tenham menos de 1,50m de altura, os anões são tão largos e compactos que podem pesar tanto quanto um humano 60cm mais alto. Uh, eles são baixos. Um, eles têm menos de 1,50m de altura. Eles são baixos. Uh, mas, ele, mesmo assim, eles continuam sendo pesados. Sua coragem e resistência compete facilmente com qualquer povo mais alto. A pele dos anões varia de marrom escuro a um matiz mais pálido, tingido de vermelho, mas os tons mais comuns são os castanho claro ou bronzeado, como certos tons terrosos. Uh, isso devido a eles trabalharem na terra, exatamente, sim, eles têm um tom de pele terroso por causa... Porque eles trabalham na terra e a terra gruda na pele e... é isso. Ah, sim, eu estou explicando os anões, ok? O cabelo é longo, mas de estilo simples, geralmente negro, cinzento ou castanho. Embora anões mais pálidos frequentemente possuem cabelos ruivos. Sim, cabelos ruivos, na verdade, são bem comuns entre os anões. Ah, geralmente os anões mais conhecidos também têm o cabelo ruivo. Ah, é... Mas também, sim, sempre que um anão tem cabelo ruivo, é, ele tem um tom de pele mais pálido mesmo. Então, exatamente. Anões machos valorizam altamente suas barbas e preparam-nas com cuidado. Uh, isso é, uma, é um aspecto também de viking, né? Os anões são meio que praticamente vikings, porque barba simboliza muita coisa para eles. É tipo, barba é a dignidade deles, tipo isso. Longa memória, longo rancor. Anões podem viver mais de 400 anos, então os anões mais antigos ainda vivos muitas vezes lembram-se de um mundo muito diferente. Por exemplo, alguns dos anões mais velhos que vivem na cidade de Felbar, nos Reinos Esquecidos, lembram-se do dia há mais de 3 séculos que os orques conquistaram sua fortaleza, forçando-os a um exílio que durou mais de 250 anos. Essa longevidade concede aos anões uma perspectiva sobre o mundo que falta às raças de menor longevidade, como os humanos e os hofflings. Anões são sólidos e duradouros, como sua, suas amadas montanhas, resistindo à passagem dos séculos com estoica resistência e poucas mudanças. Eles respeitam as tradições de seus clãs traçando a história de seus ancestrais a partir da fun fundação de suas mais antigas fortalezas, na juventude do próprio mundo, e, nas e não as abandonam facilmente. Uma parte dessas tradições envolve, envolve a devoção aos deuses dos anões, aqueles que defendem os ideais anões de ser trabalhador, hábil, em combate e devoto à forja. Os anões são determinados e leais, fiéis à sua palavra e decididos quando agem às vezes a ponto de serem teimosos. Muitos anões têm um forte senso de justiça e demoram a se esquecer de erros cometidos contra eles. Uma injustiça cometida contra um anão é uma ofensa para todo o seu clã, o que começa como uma busca por vingança de um único anão pode se tornar a ambição de todo um clã. Isso, na verdade, são mais coisas para indicar o jogador que quer ser um anão no mundo de RPG para indicar como ele deve agir. Os anões são teimosos, então o... Quem estiver jogando de anão vai ter que ser teimosos. Os anões uh, buscam vingança quando, são, quando sofrem alguma injustiça. E é isso, tá ligado? Isso é muito mais interpretação do que técnica, do que ficha. Clãs Reinos. Os reinos anões estendem-se. Em... Os reinos anões estendem-se pelas profundezas das montanhas, onde eles mineram gemas e metais preciosos e forjam itens admiráveis. Eles amam a beleza e a arte dos metais preciosos e das joias finas. E, em alguns anões, esse amor transforma-se em avareza. O que não pode ser encontrado em suas montanhas eles adquirem através do comércio. Eles não gostam de barcos, embora os comerciantes humanos e Hofflings lidem frequentemente com o comércio de bens anões por rotas marítimas. Membros de confiança de outras raças são bem-vindos em assentamentos anões embora algumas are... áreas dessas cidades sejam vetadas até mesmo para eles. A unidade mor de uma sociedade anã é o clã, e os anões valorizam altamente o status social. Mesmo anões que vivem longe de seus próprios reinos valorizam suas identidades e filiações de clãs. Reconhecem os anões parentes e invocam os nomes de seus ancestrais em juramentos e xingamentos. Não possuir um clã é o pior destino de um anão. Anões em outras terras são tipicamente artesões, geralmente ferreiros, armeiros e joalheiros. Alguns são mercenários ou guarda-costas, procurados pela sua coragem e lealdade, e bem recompensados por seus serviços. Novamente, mais uma coisa para interpretação do que para ficha. Uh, aqui vemos que anões não gostam de barcos, ou seja, se você escolher ser um anão, tente evitar andar em barco se o seu grupo quiser andar em barco tu tenta refutar, tipo, não vamos ir de outro jeito, por favor tá ligado? Então, é, anões não gostam de barcos uh, eles, é uh, metais, preciosos, joias arte, os anões gostam disso, então sim pra você que é um um anão eu não vou ficar repetindo isso eu só, obviamente eu vou falar aqui pra você que quer ser um anão então, é Uh, eles gostam de metais preciosos e joias finas, então quando tiver algum momento da sua aventura e você for um anão que tiver joias e metais que você acha precioso, ou você vai admirar muito, ou você vai querer comprar ou roubar, alguma coisa assim. Clã dos anões. Vemos aqui que clãs são a coisa mais importante para um anão uh, antes de sua barba. Sim, a barba é a segunda coisa mais importante para um anão. Mas os clãs são a coisa mais importante. Se um anão não tem clã, ele é meio que nada. Para ele mesmo, né? No caso. Para ele mesmo, se ele não tem um clã, ele é nada, porque o clã é a coisa mais importante para um anão. É, e como eu disse, eles são. É, grandes, geralmente são ferreiros, é, armeiro, joalheiro, é, artesão, ou mercenários e guarda-costas também, são os anões mais. que são mais leais, que têm mais coragem. DEUSES, OURO E Clã. Anões que seguem uma vida de aventuras podem ser motivados pelo desejo por tesouros, para uso próprio, para um propósito específico ou mesmo a partir do desejo altruísta de ajudar os outros. Outros anões são guiados pelo comando ou pela inspiração de uma divindade, um chamado direto ou simplesmente o desejo de trazer glória a um dos deuses anões. O clã e os ancestrais de um anão também são motivações importantes, um anão pode buscar restaurar a honra perdida de um clã, vingar uma antiga ofensa sofrida pelo clã ou reconquistar um lugar no clã depois de ter sido exilado. Ou um anão pode buscar por um machado empunhado por um poderoso ancestral perdido no campo de batalha há séculos. É, bom, isso aqui explica bastante que as coisas importantes para o anão, né? Deuses ou o clã. O clã é a coisa mais importante. Uh, se eles têm um chamado de algum deus anão, se eles querem defender a honra de algum deus anão, eles vão defender com tudo que eles podem. E ouro, eles gostam de ouro, eles gostam de riquezas, são anões. Eles querem ouro, eles vendem coisas preciosas justamente para pegar ouro. Uh, difícil de confiar, anões convivem razoavelmente bem com a maioria das outras raças. A diferença entre o conhecimento e um amigo é, ser, é cerca de 100 anos. É um ditado anão que pode ser uma hipérbole, mas certamente demonstra o quanto é difícil ganhar a confiança de um anão para um membro de uma raça de vida curta, como os humanos. Uh, aqui temos uma lista de, de citações de, dos próprios anões uh, em questão de confiança de algumas raças, então eu vou ler elas. Uh, sobre os elfos, não é necessário depender dos elfos, é difícil prever o que um elfo vai fazer a seguir. Quando o martelo encontra a cabeça do orc, eles podem tanto começar a cantar ou sacar uma espada. Ninguém sabe. Eles são, eles são volúveis e fúteis. Duas coisas a serem ditas sobre os elfos. Eles não têm muitos ferreiros, mas os que têm fazem muito bem o trabalho. E quando orcs ou goblins avançam pelas montanhas, é bom ter um elfo ao seu lado. Talvez não tão bom quanto um anão, mas sem dúvida, eles odeiam os orcs tanto quanto nós então aí é essa elfo e anão são tipo meio que rivais os anões sempre tiveram essa rivalidade tipo não os elfos são bons mas a gente é superior os elfos é tipo ah os anões são bons mas a gente é superior sempre tem essa rivalidade entre elfo e anão e, inclusive eu acho muito legal se tem um elfo e um anão no mesmo grupo que eles provavelmente vão sempre ter aquela discussãozinha ou aquela competiçãozinha tá ligado é, isso eu acho que deve ser muito, é, muito da hora em um grupo e como eles mesmos disseram os elfos são tem uns ferreiros ótimos, mas não tanto quanto o um anão. E odeiam os orques tanto quanto os anões. É bom ter um elfo ao seu lado, mas não tanto quanto um anão. Lembrando que isso são frases ditas por um anão. Ou seja, é claro que eles não vão falar que os elfos são superiores a eles. Isso certamente dá um certo orgulho a eles. Porque eles são os top. Uh, sobre os Halflings. Claro, eles são gente boa, mas me mostre um herói Halfling, um império, um exército triunfante, até mesmo um tesouro conquistado pelas mãos de um Halfling. Nada. Como você pode levá-los a sério? Eu nem preciso explicar isso. <risos> uh, pra vocês que não sabem o que é Halfling, eu vou explicar mais pra frente em um vídeo sobre Halflings específicos. Mas Halfling é só uma raça, é tipo uns gnomos pequeninos, assim, pá. É tipo um Goblin, só que do bem, e diferente também, né? Tipo... No sentido de estatura e medo. Os Hauflins são tipo os Goblins. É, mas eu não preciso explicar nada aqui. Eles claramente estão menosprezando os Hauflins. Por mais que eles sejam gente boa, né? Eu já criei um herói Hauflin e é bem da hora, sinceramente. É muito da hora ser um, um bicho pequenininho da dar porrada nos outros. É muito, é muito legal. Eu já interpretei um herói Hauflin e é da hora. Eu aconselho eu aconselho todo mundo a interpretar um, um herói Hauflin principalmente Ladino. É muito da hora. Ah, sobre os humanos, agora. Ah, você começa a conhecer uma humana e então ela já está em seu leito de morte. Se você tiver sorte, ela terá descendentes, talvez uma família ou neta, que tem mãos e coração tão bons quanto dela. Só assim você pode fazer um amigo humano e assisti-los partir. Se eles colocam o coração em algo, eles vão atrás, seja o tesouro de um dragão ou o trono de um império. Essa dedicação é digna de admiração, mesmo que ela os ponha em apuros com muita frequência. Bom, vemos aqui que anões têm certa admiração pelos humanos, por mais que a vida deles seja muito curta. Na verdade, é porque os, os anões vivem 400 anos, ou seja, faz sentido eles acharem que a vida dos humanos é curta. Uh, mas é, eles têm meio que uma leve inspiração para os humanos, porque eles são muito dedicados, eles vão atrás, eles querem fazer a coisa e eles falam. Aqui agora é um pouco, um pouco mais técnico, mas ainda assim mais interpretado. Uh, nomes anões. O nome de um anão é, con é concedido pelo ancião de um clã, de acordo com a tradição. Todos os, nomes todos os nomes próprios anões têm sido utilizados e reutilizados através de gerações. O nome de um anão pertence ao clã, não ao indivíduo. Um anão que o usar indevidamente ou trouxer vergonha ao clã tem seu nome retirado e está proibido por lei de usar qualquer outro nome anão em seu, em seu lugar. Ou seja, se você é um anão renegado, uh, você não escolhe um nome dessa lista. Você inventa o um seu próprio nome. Uh, obviamente você pode inventar o um seu próprio nome se você é um anão com um clã também, mas é bom você essa lista porque essa lista tem os nomes bem bons e sinceramente é bem legal. Mas a maioria das pessoas na verdade realmente utiliza um nome renegado que inventou ela mesma. Uh, agora sim chegamos aos traços raciais dos anões, ou seja, ficha. Uh, um personagem não possui uma variedade de habilidades inatas parte integrante da natureza dos anões. Primeiramente, uh, temos um aumento no valor de habilidade, ou seja, o valor de constituição do anão aumenta para 2, então você vai lá e rola os dados, coloca o seu valor de constituição, se você for um anão você já aumenta 2 nesse valor de constituição. Uh, a idade, ok? Uh, anões tornam-se maduros na mesma proporção que os humanos, ou seja, 18 anos eles são uh, maiores de idade, mas são considerados jovens até. Tá, o que eu disse. Mas são considerados jovens até atingirem a idade de 50 anos. Em média, eles vivem em 350 anos, ou seja, uh, eles alcançam uh, a idade adulta em 50 anos, 50 anos é a idade adulta para eles para os anões e eles vivem em média 350 anos ah, como podemos vir antes eles também estava antes dizia que eles viviam em média 400 anos na verdade que eles poderiam viver até 400 anos aqui okay? é em média em média 350 ah, daí é ah, isso aqui é para você escolher a sua idade se você quiser ser um anão jovem ah, você escolhe uma idade de de menos de 50 anos se você quiser ser um anão já adulto 50 anos para cima até 350 ou, sei lá, até 400. Mas se você, escolher um, se você escolher um personagem de 400 anos, vai ser o último ano de vida dele. Uh, tendência. A maioria dos anões é leal, pois acreditam firmemente nos benefícios de uma sociedade bem organizada. Eles tendem para o bem, com um forte senso de honestidade e uma crença de que todos merecem compartilhar os benefícios de uma ordem social justa. Uh, anões, então geralmente são leais e bom né Leal e bom A tendência mais positiva que existe no RPG uh, Mas é É, então, geralmente leal e bom Se você é um anão, tenta focar nisso Tipo, leal e bom Quando você for uh, escolher Mas obviamente se você se identificar melhor Com outra tendência Você escolhe outra tendência Só que tenta tenta achar uma leal e bom para interpretar melhor Uh, tamanho. Anões estão entre 1,20m e 1,50m de altura e pesam cerca de 75kg, seu tamanho é médio. 1,20m e 1,50m e tamanho é médio. Ok, isso aqui é pra, na verdade é mais pro o médio. E aí você escolhe a sua altura entre 1,20m e 1,50m para ficar a interpretação também. Deslocamentos. Deslocamento base de caminhada de 7,5m seu deslocamento não é reduzido quando estiver usando armadura pesada. Ok. Pelo fato deles serem bem fortes, bem robustos, os anões não têm uh, desvantagem com armaduras pesadas. Uh, eles andam 7,5 metros normalmente. Aí quantos pixels vão ser vocês que decidem, o mestre que decide, na verdade. Então, 7,5 metros. E, se eu não me engano, a maioria anda 9 metros. A maioria anda 9 metros, a maioria das raças Que eu me lembro pelo menos eles, eles andam um pouco menos, eles andam 7,5 Visão no escuro Acostumado à vida subterrânea, você tem uma visão superior no escuro e na penumbra Você enxerga na penumbra até 18 metros como se fosse luz plena E no escuro como se fosse na penumbra Você não pode discernir cores no escuro apenas tão cinza Ok, visão escuro porque eles trabalham geralmente em Minas, né, e aí é escuro pra caramba. Resiliência, não. Você possui vantagem em testes de resistência contra venenos resistência contra danos de veneno. Ok? Veneno, geralmente você, você raramente vai ser envenenado, então você possui vantagem. Ah, como, eu já, como eu já disse no vídeo anterior de RPG, vantagem, você rola dois dados e pega o valor maior. Uh, treinamento anão em combate. Você tem proficiência com machados de batalha, machadinhas, martelos leves e martelos de guerra. Então isso é já uma dica para você que for anão, tenta escolher alguma dessas armas: machado de batalha, machadinha, martelo leve ou martelo de guerra. Tenta escolher alguma dessas armas para ser a sua, porque se você for lutar com uma espada, você vai ser com a espada normal, tipo, não vai ter vantagem, não vai não na verdade, não é vantagem é proficiência. Sua proficiência é o quão bom você é com a arma. E se você escolher uma espada, você vai ser alguém, um anão com uma espada. Se você escolher um, uma machadinha, você vai ser um anão com uma machadinha, mas que sabe usar muito bem essa machadinha e você vai ter meio que uns pontinhos de vantagem ali pra dar dano e pra acertar. Proficiência com ferramentas. Você tem proficiência em uma ferramenta de artesão a sua escolha entre ferramentas de ferreiro, suprimentos de cervejeiro ou ferramentas de pedreiro. Isso aqui também meio que decide o que você vai ser no clã tipo se você escolher a proficiência com ferramentas ferreiro você meio que vai ser um ferreiro do clã se você escolher superman cervejeiro é tipo isso é meio que para você escolher o que você vai ser dentro do clã meio né mais ou menos isso especialização em rochas sempre que você realizar um teste de história relacionado à origem de uma de um trabalho em pedra você é considerado proficiente na perícia história e adiciona o dobro do seu bônus de proficiência ao teste, ao invés do seu bônus de proficiência normal. Uh, ok, então ele não tem proficiência em história em si, mas caso for analisar um trabalho feito em pedra, uma escultura, alguma coisa assim, ele vai ter esta proficiência. O, dano de, o bônus de proficiência vai aumentando de acordo com os níveis, mas no nível 1 é 2. Ou seja, se você fizer um teste de história normal, você vai rolar um D20 e pronto. Se você fizer um teste de história para reconhecer ped uh, esculturas ou coisas entalhadas em pedra, você vai ter um D20 mais 4, se você for nível 1, porque é o dobro. Uh, idiomas. Você pode falar, ler, escrever, comum e anão. O idioma anão é repleto de consoantes duras e sons guturais. E essas características influenciam, como um sotaque qualquer outro idioma que o anão falar. Uh, isso é para interpretação, isso completamente para interpretação. Na verdade, não completamente, porque se chegar algum cara falando em dracônico para ti, você não vai entender, porque você só entende como e um anão. A não ser que você que você escolha algum antecedente, alguma classe que te conceda uma língua a mais, que você escolha a língua que aquela pessoa fala. Mas é, esse negócio do sotaque, que é interessante. O anão sempre vai ter um sotaque, uh, então é, você tem que bolar o seu sotaque anão aí, caso você queira interpretar ou anão. Uh, sub-raça, ok, o anão tem sub-raças. Seguinte, se você for escolher uma sub-raça, você tem todos os benefícios dessa que eu falei até agora, mas o benefício dessas raças. Mais o benefício dessas raças, no caso. Uh, sub-raça. Existem do, duas sub-raças principais de anões no mundo de, de, de Dungeons Dragons. Anões da colina e anões da montanha. Você deve escolher uma dessas sub-raças. Pra você saber o que você vai ser, um anão da colina ou um anão da montanha. Ok, uh, Anão da Colina. Uh, como Anão da Colina, você tem sentimentos aguçados, maior intuição e notável resiliência. Os Anões do Dourados de fa Faerun, os Anões Dourados de Faerun, que vivem em seu poderoso reino ao sul do continente, são Anões da Colina, assim como os exilados Nader e os depreciáveis Clar e Cream no cenário de Dragonlance. Uh, além dos da, dos traços raciais adicionais que eu já disse anterior. Uh, agora, além de você ter um aumento de valor na, de habilidade de constituição em 2, você também tem sabedoria em 1, um, você aumenta a sabedoria em 1. Um. Se você se você tirou 15 no dado e colocou esse 15 em sabedoria, sua sabedoria, e você formou a da colina, a sua sabedoria automaticamente vai para 16%. Uh, tem na cidade anã. Seu máximo de pontos de vida aumenta em um, e cada vez que o anão da colina sobe um nível, ele recebe um ponto de vida adicional. Isso é muito bom, pra ser sincero, principalmente em níveis baixos, porque a vida é uma coisa bem complicada de ter. Então, é, isso é muito bom, você aumenta em um. E um, um de vida, não pensa, ah, só um. Não é só um. Sério, um de vida você pode matar três. Se você tiver sorte, você pode matar cinco caras com um de vida. Se você tiver sorte, bastante sorte. Então, é, não, não fica tipo, ah, é um de vida, não, não vai influenciar influencia muito, muito, muito mesmo. Um de vida você pode destruir muita coisa ainda. Já o anão da montanha. É, como um anão da montanha você é forte, resistente, acostumado a uma vida difícil e terrenos difíceis. Você provavelmente tem a descendência daqueles mais altos para um anão e tende a possuir uma coloração mais clara. Os anões do escudo do norte de Faro, Faerun, bem como o clã governante Hailar e os clãs nobres Daiwar de Dragonlance, são anões da montanha. Uh, aumenta o valor de força em dois, ok? A sua força aumenta em dois. Uh, novamente eu vou explicar do mesmo jeito. Se você tirou 15 em um dado e quer colocar esse 15 em força, em vez de você ter 15, se você for um anão da montanha, você vai ter 17, Uh, treinamento anão com armaduras. Você adquirir proficiência em armaduras leves e médias. Proficiência armadura leves e médias. O que, que é? Uh, novamente usando nível 1 como exemplo. Se, vo se você tem uma armadura que dá 18 de armadura pra você e você tem proficiência nela no nível 1, ela, ao invés de te dar 18 de armadura, ela te dará 20. Ou seja, uma defesa quase que absoluta. O pessoal tem que critar para te acertar. Ou ela tem que tirar mais que 20, ela tem que tirar tipo 19 e o modificador dela tem que ser 20, tem que ser 2. Tipo isso. Uh, sobre Duergar. Nas profundas cidades do subterrâneo vivem os Duergar, os anões cinzentos. Esses perversos e furtivos comerciantes de escravos invadem o um mundo da superfície para fazer prisioneiros, então vendem suas presas para outras raças do subterrâneo. Eles têm habilidades mágicas inatas para transformar tornarem-se invisíveis e crescerem temporariamente até o tamanho de um gigante. ergar é tipo os anões malignos. Eu vou falar mais sobre eles quando eu estiver na parte de monstros de D&D. Bom, uh, eu vou dar algumas dicas agora, tá? Para anões. Uh, seguinte... Uh, anão já tem a constituição aumentada, ou seja, automaticamente sua vida já vai aumentar também. Pra quem não sabe, a vida é a constituição mais alguma coisa aí que eu não lembro nesse exato momento. Uh, se você quiser ser um anão mais uh, mais força bruta e tipo você vai pra batalha e bate sem medo de se ferir muito, você vai escolher um anão da montanha, porque ele adquire mais dois em força e Proeficiência em armaduras, ou seja, ele vai bater mais forte e vai sentir menos dano. Já o anão da colina eu acho que ele é mais tipo pro anão que quer ser... Que quer ser... Mago. O anão que quer ser mago, clérigo. O anão da colina eu acho que é um anão mais... Que é mais plausível com uma classe que tem magia. Porque ele, além de aumentar a sabedoria... Peraí que, eu, peraí que eu vou controlar uma coisa, tá? Já, rapidão. Vocês nem vão ver passando porque eu vou cortar. Ok, voltei. Uh, como eu disse, os anões da colina são mais, são mais pra classes que querem magia, porque ele aumenta o valor em sabedoria. Uh, agora eu vou explicar um pouco sobre magia. A magia tem uma habilidade que é conjuração. Uh, tipo, você conjura a magia a partir do modificador de uma das suas habilidades. Uh, e ele aumenta a sabedoria. Sabedoria é algo que é usado em algumas classes, especificamente clérigo e druida, para, lança, para conjurar essa magia. Ou seja, eu acho que se você quiser um anão que solta magia, é bom você escolher um anão da colina e é bom você ser ou um clérigo ou um druida. Eu, sinceramente, nunca joguei nem com clérigo nem com druida, mas eu já vi alguém jogando de clérigo e eu acho um clérigo, clérigo uma boa classe eu nunca vi ninguém jogando de droida, eu nunca joguei de druida então eu não tenho como falar sobre os droidas muito pra vocês. Mas o Clérigo eu sei que é uma boa classe, ele aparentemente é uma boa classe. Só que exige um pouco de estratégia, no mínimo, para Clérigo. E ele aumenta também um ponto de vida. Então é melhor ainda se você atacar à distância, porque você estará à distância com aquele um ponto de vida a mais. Caso alguém queira, caso alguém consiga te atingir, você vai ser atingido... Tipo, tem mais facilidade do que o um anão da montanha de ser atingido, mas você tem mais mais chance de sobreviver do que o anão da montanha. Se o anão da montanha for atingido, ele tem menos chance de sobreviver do que o um anão da colina. Mas o anão da montanha tem mais chances de não ser atingido do que o anão da colina. Ah, e como eu disse, então é isso. Se você quiser ser um anão com mais mais longa distância, que é, é atingido um pouquinho mais fácil, mas demora mais para cair... E, ou um anão que solta magias, que conjura magias, escolha anão da colina. Se você quer ser um anão porradeiro mesmo, que bate pra machucar e que, tem, e que é um pouco mais difícil de ser atingido, você escolhe um anão da montanha. Uh, e, obviamente, estratégia pros dois. Anão da colina, você fica, tenta ficar um pouco mais longe, tenta não ir diretamente o combate. Uh, se você for, tenta ficar na defensiva, tenta uh, se esquivar, tenta... Se afastar, tentar usar alguma coisa de longe. É, sinceramente, realmente, eu aconselho o Anão da Colina apenas com magia. Eu aconselho ser apenas com magia. Porque você pode usar também como um arqueiro, ok? Pode ser também. Mas eu recomendo bastante magia, mais magia mesmo. É, já a Anão da Montanha, o Anão da Montanha é aquele cara que é o tanque, tá ligado? Anão da Montanha tem que ser o Anão da Montanha que vai pra cima dos caras, dando uma retada em todo mundo. O cara fala, eu vou na frente, o ah, não não, eu vou na frente, ele vai. Seguinte, eu vou individualizar umas classes aqui, eu vou falar as classes e aí vou falar o que, que é melhor, ou se não é bom. Uh, eu, bárbaro, bárbaro é a primeira classe, bárbaro eu aconselho o... Na verdade, quando eu li o, as estatísticas do anão da montanha, eu já sabia que ele é perfeito para ser um bárbaro, eu... Se eu fosse criar um anão e ele fosse um anão da montanha, ele com certeza seria um bárbaro. Então eu recomendo bastante. A classe que eu mais recomendo para o anão da montanha é bárbaro. Bardo. Bardo eu não recomendo para nenhum dos dois, mas caso você queira ser um, bar um bardo, seja um anão da colina. Bruxo também não recomendo para nenhum dos dois, mas caso você queira ser um bruxo, seja um anão da colina. No caso, caso você queira ser um anão e bruxo, né? Um bruxo anão. Seja um anão da colina. Clérigo. Clérigo eu recomendo bastante para o anão da colina. Como eu já disse, eu nunca joguei, mas eu já vi alguém jogando de clérigo e é uma classe boa. Então eu recomendo bastante para se você for um anão da colina. Druida. Novamente, eu nunca vi ninguém jogando de druida. Mas eu sei que ele é uma classe boa para um anão da colina. Então ele está tipo, meio que no mesmo patamar do clérigo. O clérigo está um patamar acima pelo fato de eu já ter visto alguém jogando de clérigo e sei como a classe funciona. Então é. Druida também é ótimo para anão da colina. Feiticeiro, não recomendo para nenhum dos dois. Mas se caso você queira ser um anão feiticeiro, anão da colina. Guerreiro. Bom... O guerreiro pode ser todos os dois, porque o guerreiro tem especializações, que eu vou descer aqui e vou ver agora mesmo. Uh, caso você seja um guerreiro especialista em arquearia, anão da colina. Combate com armas grandes, anão da montanha. Combate com duas armas, anão da montanha. Na verdade, combate com duas armas até seria bom qualquer um dos dois, sinceramente. Defesa, anão da montanha 100%. Anão da montanha. duelismo, anão da montanha e proteção, anão da montanha também ah, ou seja, a arquearia é o anão da colina e combate com duas armas eu acho que também poderia ajudar o anão da colina também, por mais que né ah, a defesa também talvez ajudaria mas eu recomendo muito mais pro anão da montanha do que pro anão da colina ladino cara, ladino eu, sinceramente, acho que dá para qualquer um dos dois. Porque Ladino é bom tanto de longe para arremessar adagas, quanto de perto para atacar os caras furtivamente. Uh, eu acho que um pouquinho mais para o Anão da Colina do que para o Anão da Montanha, mas é muito pouco as vantagens que tem um do outro. Então, qualquer um dos dois estaria bom de, Latino, de Ladino. Na verdade, não estaria bom, bom, mas, tipo, se você quisesse um Anão Ladino, daria para Gaston ser qualquer um dos dois. Mago, não recomendo para nenhum dos dois, mas se você quer ser um mago não, anão, anão da, da Corina. Monge também, peraí monge, monge eu, peraí que eu me esqueci que monge era uma classe de magia também. Monge, ok, o monge também é outra das classes Nossa, eu não falei, é porque eu me esqueci que o monge era uma classe de magia Mas monge também é uma classe boa para o anão da Corina. Assim, se você quiser ser um anão da Corina Que parte pra porrada Que parte pra batalha Então sim, monge é perfeito pra você Muito, É perfeito, é a melhor coisa que você pode escolher pra um anão da colina Que quer ser, que quer ser o primeiro a bater nos caras É monge Então é Sinceramente, até seria, eu acho que seria bastante interessante. Eu já criei um personagem monge e eu adorei jogar de monge. Eu acho que é pref... O meu personagem principal é um bardo, mas eu acho que eu prefiro jogar de monge do que de bardo. Monge é uma classe que eu acho muito, muito da hora de jogar e eu tô louco pra criar outro personagem monge, pra jogar com um personagem monge. Paladino. Uh, ele é muito bom pra Anão da Montanha. Seria muito bom pro Anão da Montanha. Patrulheiro, Anão da Colina. Anão da Colina, com certeza. Esse é o caso, tipo, se você não quiser ser mago e quiser focar na longa distância. Patrulheiro, Anão da Colina. Se você quiser, no caso, se você quiser longa distância tem que ser um mago ou coisa de magia. Bom, é isso. Eu, dei, eu falei sobre os Anões. Eu disse... Tudo que tinha para não anão, esclarecido, tudo que tinha para o anão, disse tudo que, a ficha, tudo que a ficha de um anão deve ter, tudo que um anão deve se preocupar em interpretar, e disse também as dicas de o que escolher, qual classe escolher. Eu não digo que o anão da montanha é melhor que o anão da colina, porque os dois são especializações diferentes. Um é bom para uma coisa, o outro é bom para outra. Então é. Bom, é isso. Uh, o, eu vou deixar o calendário passando agora. Então vocês já sabem qual que é o próximo vídeo. E lembrando, eu estou gravando tudo no mesmo dia, ok? Então é isso. Uh, se vocês ficaram com alguma dúvida ainda, vocês deixam aí nos comentários. Eu vou responder todos os comentários que tiverem dúvidas, ok? Ou se precisar de alguma dica. Uh, então é isso. Vamos... Nos vemos no meu próximo vídeo sobre curiosidades de história. É nóis. valeu, falou, e fui. Tchau. Ah, ah...